Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Seu Chute, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu venho trazer um vídeo muito legal aqui para vocês, no caso é o que? Vou te ensinar como ganhar dinheiro no DDTank, mano. Quem acredita em 2022 ia sair um jogo NFT para você ganhar dinheiro no Tank. até 70 reais por dia, dependendo do que, que eu jogar. Mas vai ter um adendo, mas eu vou estar deixando o um link na descrição de um vídeo que eu vi do cara trazendo esse jogo. Ele explica mais detalhadamente. Se você tiver paciência para assistir, você assiste até o final, para você que quer ganhar dinheiro. Mas como é o intuito desse vídeo e no meu canal eu trago um novo novo Tank, decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então deixa muito like. Ó, o Tank vai ser esse daqui, ó, Gusto Star. O link dele vai estar tá na descrição, fechou? Se você puder querer clicar nesse link que vai estar tá me ajudando. É um link ver, que tá encurtado, mas se você não tiver Adblock, não tiver nada que corrompa, que ver o link... Você vai conseguir entrar nesse DD tem de boa. Mas se você não tiver que ver vontade de clicar no MIC, caso D tem. Esse tem que paga até 26 reais por dia. Depende do que você, você jogar. Mas a com, assiste o vídeo que está aí na descrição. Para você entender tudo detalhadamente. Porque o cara quer ver trouxe que ver o vídeo. E eu peguei e falei, vou fazer um vídeo. Porque isso é uma novidade na comunidade. E é muito legal e interessante. Entendeu? É tipo assim. Já vai ter uns minutos na hora que ele tá falando sobre o dinheiro. Se você tem interesse de ganhar dinheiro com o Tank, essa é a hora e o momento. Então, já chega aqui, ó, cria sua conta, que é bem simples, bem fácil. Eu não tô ganhando nada por esse anúncio, eu tô anunciando aqui pra vocês. Porque tem muita gente que fala, ah, Tank não dá nada. Então, hoje é a hora, mano. NFT tá dando muito dinheiro, é uma coisa muito top, porque, tipo assim, você vai jogar, fazer uma coisa que você já joga e ganhar dinheiro com isso. Esse aqui é igual o GUTank sei se vocês conhecem é aquele detalhe que você tente ver, pegar o um mouse e mirar com o mouse, entendeu? Não é pela barra de espaço do, é, do trecrado É pelo mouse mesmo E vai estar tá aí na descrição, fechou? Muito obrigado por que assistiu esse vídeo O vídeo vai ser um pouquinho mais pequeno, né mano? Mas no intuito de trazer esse detalhe pra vocês Agora eu vou trazer vídeo mais pequeno Muito obrigado pela quantidade de views que a gente tá batendo aqui no canal E eu me tornei que... É, é, comprei o YouTube Prêmio. Aí, precisa YouTube Premium. para mim, dar uma olhada como que funciona, né? Você não. Ó. Senhor Tietchan. Nesse, vem ó, pra vocês verem. Último vídeo aqui, ó, quase mil viu Muito obrigado por essas mil views, né, mano? A gente tá aqui conseguindo uma quantidade legal de views. Por causa de vocês, então, muito obrigado mesmo. E no Kawaii, mano, na moral, ó, a gente tá com 5k de seguidores já no Kawaii. Menos de 4 meses, mano, entendeu? Assim tá fora do normal, muito obrigado mesmo. Tipo, se vocês quiserem participar, eu tô sorteando um PC, mano. Você vem cá, ó, ainda tá valendo, entendeu? É um PC gamer. Se você tiver interesse, vem cá e acompanha. E é isso, né, galera? Quem pensou um dia que ia sair um DDTank NFT para ganhar dinheiro com ele? Ó, méritos a toda a descrição, mano, vai estar tá o canal do cara. vocês vai lá, se inscreve, deixa o like no vídeo dele. É muito interessante, o cara trazer um DD Tank desse daqui. E como eu sou curioso, já saí caçando novo DD Tank e achei esse vídeo. Então eu mereço o like de vocês, porque eu trazendo essa novidade. E o cara também merece, porque ele que descobriu. Então, todos os méritos a ele, que tá o link na descrição. E muito obrigado, mano. Se torna um membro aqui do canal, que assim eu vou poder que ver fazer uns conteúdos melhor para vocês. E sempre tá trazendo novo DD Tank, fechou? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Titi e é nóis, galera.